Eu lembrei de uma, de um corno. Ah. Ele queria me dar umas porradas, mas era porque eu não quis comer a mulher dele. Ah. Ué? <risos> Caralho! Foi o único corno que quis me bater porque eu não quis comer a mulher dele. Como é que foi essa história? Eu fui na época do, do gol do golbolinha, você ah, lembra? Né? Eu tinha um bege, foi na década de 80, 84, né? Marquei com o cara. O cara marcou comigo ali na Avenida Rio Branco. No centro de São Paulo ali, sabe? E tem aquelas calçadas da largura dessa sala aqui. Tinha um poste lá. Aí, meu, eu cheguei atrasado pro encontro. Eu, eu, o encontro era três horas da tarde, eu cheguei às quatro e meia. E ele tomando cana, bebendo, e a mulher toda produzida, lá no bar, e eu cheguei atrasado. Cheguei atrasado, olhei pra mulher dela, eu não vou comer essa mulher. Por quê? Eu não gostei. Né? aí ele chegou, pô, isso é hora e tal, eu, desculpa, cheguei atrasado normal